O Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Todo mundo tem um ídolo, um grande exemplo na área profissional, no segmento onde a gente atua. O meu é o armador grego Aristóteles Onassis, que foi um dos melhores negociadores de todos os tempos. Ele já dizia o seguinte, quem pede mais, leva mais. Se você estiver vendendo, peça alto. Se você estiver comprando, ofereça baixo. Ou seja, se você não pedir alto, o outro lado não vai ficar com dó né? e vai aumentar a oferta que ele fez. Por isso, na prática, o resultado vai ser desse valor que você pediu para baixo. O mesmo raciocínio, o inverso, é claro, se aplica se você estiver comprando. Agora, claro que não é para delirar né? e colocar um número totalmente fora da realidade. Mas pensando bem, hein? qual seria o limite do outro lado? Que pressão que ele está sofrendo? Que urgência ele tem para receber e resolver, por exemplo, a coisa toda? É normal existir uma gordura de até 10% nas negociações. E ela vai ficar com quem foi mais ousado, quem pediu alto, quem ofereceu baixo. Mas claro, de forma firme e sem vacilar. Negocie melhor e ganhe mais. Um grande abraço.